Está tão perturbada meu coração, não Eu creio em Deus e em mim. Jesus Você dove -me, oh, meu coração, não Angustiada, Oh, Minha alma, Sim, Vinde a mim eu aliviarei, Sim, Toda a carga que há em Vinde a mim e aprendi de mim. casal do Pai Senhor do descanso sim eu mesmo ai Junto ao Pai agora podem descansar